Números 35, a princípio nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 15 Mas eu gostaria que você deixasse marcado esse texto Porque nós vamos voltar ao capítulo 35 de Números daqui a pouquinho O texto sagrado diz assim O Senhor disse ainda a Moisés, fale com os filhos de Israel E diga-lhes, quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã Escolham para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Nessas cidades, o homicida poderá se refugiar do Vingador do Sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. Essas cidades que vocês derem serão seis cidades de refúgio para vocês. Três dessas cidades devem ficar desse lado do Jordão, e três devem ficar na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. Essas seis cidades serão de refúgio para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que nela se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Algo importante que eu e você precisamos reconhecer é que, embora estejamos partindo de um texto do Velho Testamento, da Antiga Aliança, eu gosto sempre de declarar que o Velho Testamento ele ilustra o novo, enquanto o novo, por sua vez, costuma explicar o antigo. Há muita riqueza, muita simbologia nas páginas do Velho Testamento. O autor de Hebreus fala de alegorias através das quais o Espírito Santo nos dá a entender verdades. Na verdade, nenhuma doutrina é firmada no nosso tempo, nos dias da Nova Aliança, baseada apenas em declarações do Velho Testamento. Mas o Novo Testamento costuma interpretá-las e ajuda-nos a uma mentalidade ainda mais forte. Eu, particularmente, amo a tipologia bíblica. Por quê? A palavra de Deus é um compêndio que tem a participação de muita gente. Sabemos pela própria escritura que ela é divinamente inspirada. Mas homens foram usados por Deus para, debaixo dessa inspiração divina, produzir o conteúdo. Nós temos mais de 40 escritores diferentes, num período de mais de 1.500 anos, que viveram em épocas, lugares, culturas, línguas, né, educação, posição social diferente. Estatisticamente, seria impossível que eles pudessem produzir um conteúdo tão harmônico. E não bastasse aquela harmonia Óbvio que se percebe nas declarações explícitas, nós vamos encontrar na revelação bíblica essa harmonia entre aquilo que é simbólico né, e a forma como vivemos as explicações no Novo Testamento daquilo que para nós hoje não se pratica mais de maneira literal, mas tem a sua aplicação figurada. A palavra de Deus é extraordinária nas suas figuras. Eu olho e eu percebo nessa instrução de Deus no Velho Testamento, que Ele decidiu estabelecer um lugar de proteção. E essa ideia de um lugar de proteção é importante para a gente explorar, até porque né, a partir dessa ideia nós vamos ter uma conversa a respeito do papel e do lugar da igreja no plano e no propósito de Deus. O tema da minha mensagem hoje é Igreja, um lugar de proteção. Mas antes de falar dessa igreja claramente vista no Novo Testamento, onde lá em Mateus 16, por exemplo, no versículo 18, nós vamos ver Jesus dizendo edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero te mostrar que no Novo Testamento o lugar de proteção é a igreja que o Senhor edifica contra a qual os poderes do inferno não vão prevalecer. O Senhor Jesus segue falando ao apóstolo Pedro e diz dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será sido ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Em outras palavras, ele está dizendo, essa igreja que eu vou edificar tem a minha autoridade, né? a minha autoridade é conferida a vocês, é disso que Chaves fala. E ele diz, haverá uma sintonia entre terra e céu, e o que a igreja fizer, os céus irão respaldar. Portanto, a igreja, embora composta de gente né, falha, limitada, imperfeita, como eu e você, que é uma característica do elemento humano, ela tem o respaldo do céu e um desenho, e um plano e um projeto de Deus para que ela seja um lugar de proteção para nós. Agora, o que isso tem a ver com essas figuras do Velho Testamento? Antes da gente seguir falando aqui a respeito de números, eu acho que vale a pena lembrar que em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1, a Bíblia diz que a lei não tem a imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens vindouros. O que é a sombra? Vocês eu estendo a mão aqui sobre o púlpito, eu vejo projetada a sombra da minha mão. É uma silhueta que reflete a imagem que está se interpondo entre a luz e o lugar onde a sombra é projetada. Dependendo do ângulo e a posição, você consegue saber exatamente o que é que está projetando a sombra. Aqui é muito mais fácil porque tanto a mão é um objeto conhecido como ela está dentro do meu campo de visão. Mas quando a gente olha para a revelação do Velho Testamento, é como se o prisma, o ângulo deles, fosse olhar abaixo da mão. Ninguém sabia o que era aquilo acima projetando a sombra. Eles viam uma silhueta e conseguiam ter uma noção do que poderia estar projetando, porque a sombra Ainda que ela tenha uma projeção, dependendo do ângulo, o jogo de luz, até muito fiel, ela não vai reproduzir, por exemplo, cor, textura da pele, o efeito 3D. Então, eu quero que você imagine que essas cidades de refúgio, como muitas outras herdades da lei, elas são essa sombra projetada. No entanto, as pessoas do Velho Testamento estavam enxergando só a sombra. A mão estava fora do campo de visão. Hoje, no Novo Testamento, eu e você fomos levantados a um lugar onde a gente enxerga tanto a mão como a sombra projetada. E a partir da visão que temos hoje, é bem mais fácil entender a sombra que foi projetada. Pastor, se nós já temos a realidade da revelação. Na tipologia, às vezes, alguns termos, a gente fala que o que projeta um tipo, uma figura, né, é... Na verdade, o tipo, o simbolismo e o cumprimento dele é o antítipo. Se a gente for usar essa linguagem técnica da teologia, eu diria que as cidades de refúgio são um tipo e a igreja é o antítipo, o cumprimento desse tipo. Agora, o que é que eu e você temos de importante observar aqui? Nesse prisma, Colossenses 2, 16 17, Paulo fala no mesmo tom. Ele diz, ninguém vos julgue por causa de dia de festa, de lua nova ou de sábado. Ele diz, porque essas coisas são sombras de bens vindouros. Ele trata de muitas dessas realidades da lei e não só o que alguns definiriam a lei cerimonial, ele inclui até a questão do sábado aqui, e diz, são sombras de bens vindouros. No Novo Testamento há uma realidade claramente revelada acerca dessas coisas. E nós precisamos entender que eles construíram a revelação do Novo Testamento, apóstolos e profetas, que lançaram o fundamento. Eles construíram essa revelação, explicando essas figuras. Quando Paulo, por exemplo, está escrevendo aos Colossenses, diferente do autor de Hebreus, está lidando com os judeus que conheciam a lei, na verdade, ele está falando para um povo que nem teve relacionamento algum com a lei do Velho Testamento, a lei de Moisés. Mas ainda assim, essas figuras eram usadas e eram comunicadas. Porque, consciente ou não, esses homens de Deus estavam sendo instrumentos para provar a harmonia bíblica. E é muito importante que a gente entenda isso e que a gente enxergue dessa forma. Então, a minha ideia aqui hoje é falar da igreja como lugar de proteção é trazer declarações explícitas do Novo Testamento que dizem respeito à maneira como nós temos que viver e praticar a igreja. Mas eu quero usar essa simbologia do Velho Testamento e com isso a gente vai meio que montar um quebra-cabeça e tentar entender uma figura maior. Eu gosto de olhar para a igreja e dizer que, embora na teologia bíblica Cristo é inegavelmente o centro de tudo, falar da igreja nos nossos dias é falar da extensão do próprio Senhor Jesus. Por quê? Nós vivemos uma época é, que a gente poderia classificar como dias de total descompromisso com a igreja. E eu acredito que se a gente não conseguir entender corretamente a perspectiva da própria palavra de Deus, nós podemos incorrer em erro, ainda que bem intencionado. Né? Movido de boa intenção, eu tenho visto muita gente entrar em erro. Outro dia alguém falou, não, eu acredito em Jesus. Eu só não acredito na igreja, falei, aí bagunçou. Porque em Efésios capítulo 1, no versículo 23, a Bíblia mostra que, embora Jesus seja o cabeça, a igreja é o corpo, é o seu complemento. Eu falei, se você quiser acreditar só em Jesus, sem igreja, se acabou de mutilar o Senhor Jesus, se acabou de decapitar, né? deixar o corpo sem cabeça, ou a cabeça sem corpo, e não funciona assim. Em Efésios, no capítulo 3, no versículo 21, a Bíblia diz, a Ele seja a glória. Está falando de Jesus. No entanto, antes mesmo de falar de Jesus, o apóstolo diz assim: a Ele seja a glória, a Deus seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus. Quando você percebe a própria forma como o apóstolo Paulo está promovendo o cumprimento do plano de Deus, da obra redentora, ele diz: a Deus seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus. Não são coisas que você simplesmente separa. E nós precisamos, obviamente, entender a importância da igreja. Aí alguém me disse outro dia, não, pastor, mas quando a Bíblia fala bem da igreja, é o corpo místico, universal, em toda a terra. Eu falei, o mesmo Jesus, que na sua palavra tratava dessa igreja única, geral, para a qual ele volta, né? e quando ele disse que volta para a sua igreja, é para todo mundo, ele também tratava com a questão das localidades. No livro do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, ele vai tratando com igrejas de distintas localidades da Ásia, e ele vai pontuando questões que acontecem numa igreja e que não acontecem na outra. De modo que, para mim, é claro na Bíblia a importância, não só dessa igreja né, é, é, em todo o mundo, o corpo místico e espiritual, mas também a importância da igreja local. O que, que nós podemos entender a partir dessa tipologia que nós encontramos nas Escrituras das cidades de refúgio? Né? Eu pedi para você deixar marcado esse texto de números Porque nós vamos voltar nele É o texto que mais tem informações Mas no Velho Testamento há três textos principais Que tratam da cidade de refúgio O primeiro deles é esse de números né? Ele começa aí no versículo 9 Onde lemos, ele vai pelo menos até o 32 De números 35 Mas depois, em Deuteronômio, no capítulo 19 Deus volta a mexer no assunto Por quê? O texto de Números é dado num contexto específico. Deuteronômio é chamado de a segunda lei. Significa, a palavra deuteronômio significa a segunda lei ou repetição da lei. Ele é dado num contexto específico depois de 40 anos perambulando no deserto. A nação de Israel agora está chegando no limiar da terra prometida. A história dele está né, se encerrando. Então Moisés vem repetindo o que de mais importante foi dito ao longo dos anos e que se encontra no resto do Pentateuco. Nós temos em Deuteronômio também os highlights, os melhores e piores momentos da história de Israel, mas principalmente a repetição de leis. Então agora, para essa geração, não esquecer aquilo que foi dito. Em Deuteronômio 19, se você for rápido de endereço, eu quero que você abra comigo lá. Deus volta mais uma vez a falar a respeito dessas cidades de refúgio E a mensagem que nós temos aqui a partir do versículo 1 é a seguinte Quando o Senhor seu Deus eliminar as nações cuja terra dará a vocês E quando vocês desalojarem essas nações e morarem nas cidades e nas casas deles Separem três cidades no meio da terra que o Senhor seu Deus dará a vocês para que dela tomem posse Então em Números 35 Deus fala de seis cidades eram três antes do Jordão, quando eles ainda estão na região da Jordânia, antes de atravessar o Jordão. E agora o Senhor diz, quando vocês entrarem na outra parte do território da Terra Prometida, vocês vão separar as outras três cidades, que vão compor um total de seis. Olha o versículo 3. Ele diz, preparem o caminho e dividam em três partes a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará por herança. Isso será para que nela se refugie todo o homicídio. Então daqui a pouco nós vamos dar uma olhadinha no mapa e nós vamos ver que numa espécie de retângulo dividido no meio, que é onde corre o Jordão, eles tinham três cidades estrategicamente distribuídas de um lado e três cidades estrategicamente distribuídas do outro. Mas Deus diz, preparem o caminho. Guarde essa frase, que nós vamos usá-la depois. É, versículo 4. Esse é o caso do homicida que nela se refugiar, para que salve a sua vida. Aquele que involuntariamente matar o seu próximo, a quem não odiava. Assim, se alguém entrar com o seu próximo na floresta para cortar lenha, manejando com o impulso machado para cortar uma árvore, o ferro saltar do cabo, atingir o seu próximo e esse morrer, aquele homem poderá se refugiar numa dessas cidades e salvar sua vida. Isso para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando ficar furioso e o alcance por lhe ser longo o caminho. Ele tire a vida, porque não merece morrer, pois não o odiava. Então, o Senhor claramente está apresentando uma visão para poupar um homicida involuntário. Por quê? Na lei de Moisés estava escrito, e você conhece, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Tudo que um homem fizesse a outro, seria retribuído a ele. E todo homicida, qualquer pessoa que matasse alguém, também seria morto. No entanto, Deus faz uma distinção entre o homicida voluntário, que matou porque quis, e aquele involuntário. E aqui nós temos um exemplo de um acidente de gente cortando lenha no, no, no bosque. Né? Não era intenção, foi um acidente. Nesse caso, não havendo inimizade, não havendo intenção de morte, essa pessoa não deveria morrer. Mas por causa de uma cultura, onde um vingador do sangue já tomava as dores do familiar morto, e imediatamente queria procurar juízo, e às vezes fazia isso antes de se apurar o que tinha acontecido. Deus diz, eu tenho um lugar para que essa pessoa seja guardada, para que a sua vida seja protegida, para que ela não seja destruída. Da mesma forma como o senhor volta a tocar no assunto, aqui no livro de Deuteronômio, né? ele depois volta a falar mais uma vez a respeito do assunto no livro de Josué. Ainda em Deuteronômio 19, o Senhor diz o seguinte, no versículo 11, mas se houver alguém que odeie o seu próximo, ama-lhe ciladas, levanta-se contra ele o mato e então se refugia numa dessas cidades, porque sempre teve espertinho, não é de hoje, né? alguém que de repente já tramava matar alguém, e depois, vou dizer que a história não é bem assim, olha o que Deus diz no versículo 12, os anciãos da sua cidade mandarão tirá-lo dali, entregá-lo na mão do vingador do sangue para que seja morto, não olhem para ele com piedade. Pelo contrário, exterminem de Israel a culpa do sangue inocente, para que tudo vá bem a vocês." Então, chegamos finalmente em Josué, no capítulo 20, porque agora é um terceiro momento. Números 35, Deus mostra antecipadamente como deveria ser. Deuteronômio 19, ele recapitula, mas ainda nos dias de Moisés. Moisés morre, Josué assume a liderança, né? Da nação de Israel E ele é quem introduz o povo na terra prometida Então agora, num terceiro momento Em Josué, no capítulo 20 De novo, a orientação de Deus sobre as cidades de refúgio Se manifesta E a razão pela qual eu estou procurando ler Fazer menção até de todos esses textos É para mostrar que isso Já não é mais mera informação É ênfase A repetição de textos bíblicos Normalmente nos remete A algo que é mais do que informação E já entra no terreno da ênfase. Então, em Josué, no capítulo 20, a partir do versículo 1, nós lemos. O Senhor ordenou a Josué, diga aos filhos de Israel, escolham as cidades de refúgio, de que lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa, por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue. Ao fugir para uma dessas cidades, homicida involuntário, se colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caso aos anciãos daquela cidade. Então eles o levarão para dentro da cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque matou o seu próximo sem querer e não porque o odiava. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação. Até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então o homicida poderá voltar à sua cidade, à sua casa e à cidade de onde fugiu. Se tiver o um mapa aí para projetar, gente, enquanto eu leio a partir do versículo 7, pode colocar. A partir do verso 7, Deus diz: Assim designaram solenemente Quedes, na Galileia. Então vamos lá, eu vou ter que mostrar nos dois lados para que vocês vejam. Verso 7 designaram quedes na Galiléia na região montanhosa de Naphtali está aqui no norte de Israel do outro lado do Jordão na parte que Josué conquistou depois o texto continua e diz assim se quem na região montanhosa de Efraim isso já estava mais ou menos na metade do retângulo que nós desenhamos se quem e a palavra de Deus fala também a respeito de Hebron, já ao sul, em Judá. Do outro lado do Jordão, já vou mostrar no outro mapa, na outra tela, a palavra de Deus nos diz o seguinte: do outro lado do Jordão, na altura de Jericó para o leste, designaram Bezer, embaixo, ao sul. Ramote, em Gileade, na tribo de Gad. E a Bíblia mostra que mais ao sul, Golã. Então, por lá de cá, para quem está vendo o outro telão. Bezer mais ao sul, Ramote, em Gileade mais ao meio, e Golã, para cima. Essas foram as cidades estabelecidas. E a Bíblia ela é muito enfática que deveriam ser seis cidades, três de cada lado. A Bíblia nos dá o nome das cidades. E essa ênfase toda ela também tem a sua importância, como nós vamos observar. O que é que nós podemos destacar a respeito das verdades que Deus está tratando do assunto. Eu quero que você volte lá em Números 35, que de vez em quando nós vamos ler um versículo ou outro, para não ler tudo uma vez. Né? Talvez seja muita informação de uma vez só, para a gente ler todos os três textos. Mas nós temos aqui uma, uma figura de alguém que, por ter tirado a vida de alguém, agora está debaixo de uma sentença e um decreto de morte estabelecido pelo próprio Deus. Eu quero adiantar, antes de mais nada, né, que esse homicida debaixo de uma sentença de morte Ele tem e ocupa um lugar e uma posição muito parecida Com o que a Bíblia descreve na Bíblia a respeito do pecador A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte Deus já havia dito a Adão, no dia em que pecares, certamente morrerás Agora, Deus faz uma distinção entre dois tipos de homicidas O homicida voluntário e o homicida involuntário da mesma forma, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos Deus tratando com pecadores em dois prismas muito diferentes. Um é o pecador que se arrepende, o outro é aquele que não. A mensagem de João Batista antecedendo e preparando o caminho do Senhor Jesus era uma mensagem de arrependimento. A mensagem do Senhor Jesus era uma mensagem de arrependimento. O que ele ordenou aos apóstolos e eles praticaram era um proclamar uma mensagem de arrependimento. O livro de Hebreus diz no capítulo 6 que arrependimento é fundamento, rudimento da doutrina de Cristo. Essa doutrina não mudou. Agora, quando um pecador não se dispõe ao arrependimento, ele não tem à sua disposição a mesma misericórdia que é oferecida àquele que se arrepende. No livro do Apocalipse, o Senhor falando com a mulher que Ele denomina de Jezabel, ele diz, dê-lhe tempo para que ela se arrependa da sua prostituição Mas ela não quer se arrepender O Senhor diz, eu vou prostrá-la de cama, eu vou matar os seus filhos O que ele está dizendo? Que em vez da misericórdia oferecida, o que se seguiria é o juízo Há uma maneira como Deus trata com o pecador O livro de Tiago claramente nos diz que a misericórdia triunfa do juízo A misericórdia sempre vem na frente Deus sempre oferece misericórdia primeiro embora quando a misericórdia não é abraçada, o juízo inevitavelmente se seguirá. Deus sempre oferece misericórdia primeiro. Agora, misericórdia oferecida a um pecador é sempre a um pecador que entende o chamado ao arrependimento. É alguém que olha para a sua história e diz, até então fui dominado né, pelo pecado, mas eu não escolho isso, eu não quero viver nesse lugar. Porque é importante a gente entender que a questão do homicídio com a sentença que havia sobre ele, é uma figura do pecador, porque tudo na Bíblia converge em Jesus e para a obra de Jesus. E João, no capítulo 5, no versículo 39, Nosso Senhor diz, examinais as Escrituras, e são elas que testificam a respeito de mim. Tudo na Bíblia, na teologia nós chamamos isso de convergência bíblica, tudo aponta para Jesus. Então, por exemplo, esse homicídio involuntário que fosse acolhido numa cidade, de refúgio. A Bíblia diz que ele tinha que ficar lá até a morte do sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote levasse 20 anos para morrer, 20 anos ele moraria lá. Se levasse 50 anos para morrer, 50 anos ele moraria lá. Se fossem 15 anos, 15 anos ele permaneceria lá. Ele só podia sair da cidade de refúgio depois da morte do sumo sacerdote. O que já coloca essa conversa num patamar para mim muito claro e distinto. A morte do sumo sacerdote era considerada substitutiva. Não é porque o homicida matou alguém involuntariamente que não havia uma sentença de morte sobre ele, mas havia uma misericórdia oferecida. Ele seria guardado nessa cidade. E quando o sumo sacerdote morresse, a morte do sumo sacerdote seria considerada substitutiva, seria aceita no lugar da morte que se esperava do próprio homicida. Então, nesse momento, ele era inocentado. Quando nós falamos a respeito dos pecadores, a Bíblia também fala de um sumo sacerdote. Hebreus capítulo 6, versículo 20, fala de Jesus como nosso sumo sacerdote. E a morte dele também foi considerada substitutiva. Porque ele sofreu aquilo que eu e você merecíamos sofrer. Nós fomos inocentados do castigo que deveria cair sobre nós. É o que o livro de Isaías diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Foi uma morte substitutiva. Então, nós estamos falando de figuras que envolvem a vida espiritual. Todos os textos, números 35, Deuteronômio 19, Josué 20, vão falar da morte do sumo sacerdote. E ela tem essa figura que aponta para a redenção e que aponta para que qualquer ideia trabalhada sobre a igreja como lugar de proteção está baseado não na igreja em si, no que ela é por si mesma, mas, em primeiro lugar, na obra e no sacrifício de Jesus, em segundo, nós vamos falar de uma autoridade que o próprio Cristo concedeu e conferiu à sua igreja. Essa figura ela é muito importante. Quando nós entendemos que o homicida ele figura, portanto, um pecador, vamos, vamos antes de falar do homicida, vamos colocar outra, outra personagem nessa história. Quando a gente lê, por exemplo, o, o, o livro de Números, ele destaca... Lá em Números 35, a gente leu do 9 ao 15. Eu queria que você lesse comigo agora do 16 ao 21. Números 35, de 16 a 21. Ele começa primeiro falando do homicida voluntário que merecia morrer e não tinha direito a ser acolhido na cidade de refúgio. E disse: alguém ferir uma pessoa com instrumento de ferro e essa pessoa morrer é homicida, o homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com pedra na mão que possa causar a morte e essa pessoa morrer é homicida, e o homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com instrumento de pau que tiver na mão e possa causar a morte e essa pessoa morrer é homicida, o homicida será morto. O vingador do sangue, aqui nós temos além do homicida Aquele normalmente era um parente próximo que tomava as dores, que se levantaria para vingar. Então nós temos aqui o vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Se alguém empurrar uma pessoa com ódio, um ou com má intenção lançar contra ela alguma coisa, e essa pessoa morrer, ou por inimizade a ferir com a mão, e essa pessoa vier a morrer, aquele que feriu, essa pessoa será morto, é um homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Essa era a regra. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. Matou, merece morrer. O vingador do sangue não era alguém que tinha sido escolhido para essa função. Normalmente se tratava de um parente próximo que levantava e dizia nós vamos resolver de acordo com o preceito da lei. Mas se a gente continuar lendo a partir do versículo 22 até o 26, a Bíblia já fala que em detalhes ou possibilidades sendo destacadas até maiores do que o que lemos em Deuteronômio 19. Diz assim, porém, se alguém empurrar outra pessoa subitamente, sem inimizade, observe a frase, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento, sem má intenção, ou se, sem vê-la, deixar cair sobre ela alguma pedra que possa causar-lhe a morte, acidente, e essa pessoa morrer não sendo sua inimiga, nem tendo a intenção de causar-lhe o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo as suas leis. O texto, segundo essas leis. E livrará o homicida da mão do vingador do sangue e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se havia refugiado. E ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. De novo, nós temos aqui a menção né, dos mesmos elementos, que são aqui, em primeiro lugar, o homicida, podendo se desdobrar em dois, voluntário ou não. Nós temos o vingador do sangue, nós temos a própria cidade de refúgio, onde se buscaria acolhido, guarida, Nós temos os anciãos, que estavam na porta da cidade, eram autoridade para acolher, ou às vezes até para entregar um homicida voluntário, que não tinha o direito de ficar ali, para devolvê-lo e entregá-lo na mão do vingador do sangue. E nós temos a congregação. Todos esses elementos têm figuras que se encaixam não apenas na obra da redenção, mas na realidade da vida espiritual do Novo Testamento. Se o homicida é uma figura do pecador, e dá para entender isso uma vez que o sacerdote é figura de Cristo e da morte substitutiva, então nós vamos entender que o vingador do sangue é uma figura de Satanás. Em João 10,10, 10, Jesus fala que o inimigo veio não apenas para roubar e destruir, mas veio para matar. E a legalidade que Satanás tem contra a vida das pessoas normalmente é baseada no pecado. Ou numa linguagem nossa, numa gíria gospel mais atual, a gente diz brecha, legalidade. Efésios capítulo 4 diz, não deis lugar ao diabo. Aqui eu sempre brinco, não é que o crente acorda amanhã, tomar de um momento de insanidade e preenche um formulário, vem por meio dessa, autorizar o miserável do Satanás a fazer uma devasta na minha vida. Esse lugar dado ao diabo acontece quando pecamos. O diabo trabalha na legalidade do pecado. É em cima disso que ele tem conseguido ferir, destruir né, e matar Obviamente, a partir do prisma espiritual, começando desse aspecto, a vida do homem. Então, o que, que era a cidade-refúgio? Era um lugar para se proteger do vingador do sangue. O que é que Jesus disse da igreja? Ele ficaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele estava dizendo a mesma coisa. A igreja será um lugar de proteção espiritual. Agora, o que eu e você precisamos entender? Que as cidades refúgio são mencionados aqui especificamente como sendo seis Na simbologia bíblica, o seis é um número que sempre aponta para o homem Desde a menção do livro de Gênesis, capítulo 1 A partir do verso 26 ao 31 Quando a Bíblia diz que Deus cria o homem no sexto dia Até Apocalipse 13, 18 que fala lá do número do anticristo que diz... Né, fala do 666 ou 666, como nós nos referimos. A Bíblia diz lá número de homem. Não diz número de capeta, número de satanás. Diz número de homem. Um agente humano de satanás irá usá-lo. Mas é um número que retrata sempre aquilo que é humano. Portanto, essas seis cidades, embora sejam parte de um plano de Deus, fala de algo humano. Porque o que Deus decidiu usar para oferecer proteção às pessoas... É uma combinação de um plano divino com um elemento humano. Isso fica claro na conversa de Jesus com Pedro. Quando lá em Cesareia de Filipe, está registrado em Mateus 16, Jesus pergunta aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles começam a dizer, o oh, de aposta mais ou menos assim, estão dizendo que o Senhor é fulano, beltrano. Jesus pergunta para eles, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro dispara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus na hora o elogia. E diz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi carne e sangue quem te revelou, mas o Pai que está nos céus. E diz, ótimo, Pedro, você teve uma revelação a meu respeito. Agora Jesus diz, é a minha hora de fazer uma revelação a seu respeito. Eu também te digo que tu és Pedro. No grego, Petrus. Uma pequena rocha, um pedaço de rocha. Aí Jesus fala uma outra frase que tem sido muito mal entendida ao longo dos séculos. Ele diz, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não está dizendo que Pedro era a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Ele diz, eu te digo que tu és Petros. Aí Jesus diz, sobre esta pedra: é uma outra palavra no grego que fala de uma grande rocha, edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo que a igreja é edificada a partir da revelação dele como Cristo, o Messias, o substituto. Né? Tudo começa a partir do entendimento de quem é Jesus. Agora Jesus diz, para edificar, e Paulo escrevendo aos Coríntios diz que Jesus é o fundamento que foi colocado e nenhum outro pode ser colocado. Ele é chamado na Bíblia de a pedra de esquina, a pedra fundamental, a pedra angular. É inquestionável que a pedra sobre a qual a igreja é edificada é Jesus. Mas do que Jesus falava para Pedro e dizer, mas você Pedro, será feito de um material parecido comigo, da mesma matéria. Ainda que seja uma pedra menor, proporcionalmente. Eu vou usar a gente como você para ser colocado sobre o fundamento. Pedro entendeu isso. Em 1 Pedro 2, 4 e 5, ele chama Jesus de a pedra viva e diz, nós também, como pedras vivas, somos edificados sobre Ele. Qual é o edifício sendo levantado? A casa de Deus, a igreja. Deus decidiu usar a gente como eu e você para compor o lugar de proteção. E porque há o elemento humano, isso faz da igreja um ambiente que não necessariamente será um ambiente de perfeição. Não necessariamente, ficou até bonito demais, nunca, jamais, será um ambiente de perfeição. E nós precisamos entender que é nesse ambiente de pessoas falhas limitadas e imperfeitas que Deus decidiu oferecer proteção. Agora, como essa dinâmica de proteção estabelecida pelo Senhor funciona? Nós temos aqui anciãos às portas da cidade, quando você olha no tempo do período bíblico do Velho Testamento, essas pessoas não tinham prefeitos governando suas cidades. Ainda que em pequenas províncias tivessem governadores, normalmente as questões eram julgadas pelos anciãos que se sentavam às portas da cidade para isso. Eu estive em lugares e países da África onde até hoje essa cultura antiga de que um ancião tem voz de autoridade é muito forte. Mesmo que eles tenham leis, mesmo que eles tenham agentes da lei, até hoje, por um elemento cultural, você vai ver esses né, anciãos, gente de cabelo branco, que são parados pelas pessoas e a palavra deles tem peso de lei, porque eles julgam entre uma situação e outra. Eu, particularmente, admiro muito esse respeito à sabedoria dos mais velhos que a nossa geração está jogando fora. Mas eles eram autoridade de governo Quando você vai falar da igreja Que é o cumprimento da figura Dessa cidade refúgio Quem é o governo da igreja? 1 Timóteo capítulo 5 Versículo 17 diz Os presbíteros que governam bem Presbítero é uma transliteração Se usou a mesma palavra Que aparece no original grego Presbítero ou dependendo da pronúncia Alguns acreditam ser presbúteros né? Ela significa ancião Algumas traduções já colocaram os anciãos que governam bem Outras evitaram usar o termo ancião para não confundir Que essa pessoa que está à frente da igreja Necessariamente precisa ser alguém de cabelo branco Porque Paulo escreve a Timóteo e diz Ninguém despreze a sua mocidade Então eles tinham líderes que estabeleciam outros líderes Que não eram necessariamente gente ancião na perspectiva cronológica Mas era gente que tinha história, bagagem e caminhada então Paulo diz a Timóteo, você desde a infância conhece as sagradas letras Espiritualmente você tem chão, você tem experiência, tem maturidade Então eles usavam o termo ancião Que muitas das nossas traduções no português perderam Então você tem uma cidade de refúgio Com o um governo definido pelos anciãos No Novo Testamento você tem a igreja como lugar de proteção Com o governo definido exatamente pelos anciãos e os paralelos, eles não param aí, eles se estendem. Mas antes de falar de algumas dessas figuras envolvendo os próprios anciãos, eu queria explorar aqui algumas verdades sobre a igreja. Nós demos a tipologia geral da, da cidade-refúgio, mas eu quero falar de algumas verdades sobre a igreja. Em primeiro lugar, destacamos a importância dela no sentido de seu lugar de proteção, como Jesus disse, contra o qual as portas do inferno não prevaleçam. Mas em Deuteronômio 19, 3, quando lemos, eu falei para vocês, guarda essa frase aí, construirás caminhos para elas, prepararás caminhos para elas. Por quê? Não adiantava ter seis cidades estrategicamente distribuídas no território e a pessoa não ter um acesso fácil. Se o acesso fosse difícil, se fosse desconhecido, se não houvesse direção clara, as pessoas se perderiam no processo e seriam alcançadas pelo Vingador do Sangue. O que, é que simbolicamente isso nos fala? De um entendimento que nossa geração precisa resgatar, porque isso já foi forte no passado. Outro dia eu precisei fazer uma retratação, porque no início do meu ministério eu costumava dizer o seguinte, eu dizia, eu não prego igreja, eu prego Jesus. Eu não falo mais essa bobagem. Hoje eu digo, eu não prego placa de igreja, que é algo bem diferente. Mas não tem como você pregar Jesus sem pregar igreja. Não tem como você oferecer o cabeça sem oferecer o corpo. Toda vez que você lê o livro né, de Atos Apóstolos, as Epístolas do Novo Testamento, você vai descobrir que é inegável a realidade de uma igreja que se reunia e, obviamente, isso era instrução de Deus, ordenança e mandamento do próprio Senhor. Então a gente não pode simplesmente se dar o luxo de dizer eu não prego igreja. A maioria das pessoas hoje que tenta não acreditar na igreja, não falar, alguns dizem, não, eu não falo conta, mas também não fala absolutamente nada a favor e não vive e não pratica isso. São pessoas que estão vivendo num lugar onde o conjunto, a somatória da sua vida, é uma contradição das ordenanças bíblicas. Outro dia um falou para mim, eu acredito na igreja mística de Jesus na terra Não tem que congregar em lugar nenhum eu Falei, é verdade, você nunca vai fazer discípulo, nunca vai cuidar de ninguém E nunca vai ter um grupo à sua volta pensando dessa forma O que é uma clara contradição de uma série de outras ordens que Jesus deu Normalmente esse tipo de gente está falando contra Tem uma teologia baseada na sua experiência Onde ele está ferido e machucado E não naquilo que a palavra de Deus ensina Outro dia alguém falou para mim, não é fácil você falar isso porque você não está na igreja que eu estou. falei, se a coisa é tão ruim, suma daí. Mas não tente anular a palavra de Deus para o resto do mundo por causa da sua experiência. Então nós precisamos ser honestos a respeito daquilo que a palavra de Deus diz, construir caminhos. Então nós não podemos só ir às pessoas e dizer, olha, você precisa de Jesus, faça uma oração comigo, aceita Jesus, a pessoa faz, você vira as costas, não encaminha ela para lugar nenhum. Isso é tão responsável quanto tirar um filho e largá-lo no meio da rua depois do parto mas nós somos parte de uma geração que hoje em dia está só dizendo para as pessoas se você fizer uma oração, tudo que você precisava está aí. Irmão, a gente com anos de cuidado e ainda está dando cabeçada, imagina que é abandonado logo depois de uma oração sem entender nada sobre vida cristã. Nunca foi o plano e o propósito de Deus que a gente deixasse ninguém para trás. As pessoas quando nós falamos de Jesus, nós precisamos construir caminho para a igreja e dizer, há um lugar onde você vai adorar Jesus, onde você vai crescer no convívio com outros que adoram Jesus. E esse crescer, irmão, não é crescer só com as coisas boas. Nós vamos crescer no convívio com um aspecto ruim, como acontece em qualquer outro lugar. Eu tenho certeza que aquela família que você diz, que lugar abençoado, é um lugar onde você tem alegrias e desentendimentos. E a gente cresce com tudo isso. Paulo escreve aos Coríntios e diz, importa que entre vós haja facções, para que os aprovados se manifestem. Ele está dizendo, Deus vai usar até a imaturidade de vocês, para revelar quem já está crescidinho e quem não. Deus vai usar tudo isso para trabalhar nas nossas vidas. O problema é que a gente cria uma fantasia sobre o que a igreja deveria ser. A gente imagina que a igreja deveria ser um lugar de perfeição, que não existe em nenhum outro lugar do mundo, nem das nossas vidas. No início do meu ministério pastoral, me lembro de um dia, uma irmã... E tinha tido um barraco feio com outras duas. Ela me procura. E quando ela chega, ela chega com a seguinte abordagem: diz, Vem pedir que o senhor ore comigo, porque eu estou saindo da igreja. Vim comunicar-lhe que eu estou saindo da igreja. Eu falei, E a senhora poderia me dizer por que está saindo da igreja? Ela diz, Porque não tem amor nesse lugar. Eu falei, só deve estar falando isso por causa do que aconteceu com Fulano e Beltrano. É, o senhor já está sabendo, então é isso mesmo. Não tem amor nesse lugar. E eu me recuso a ficar num lugar que não tem amor. Falei, minha querida, sua decisão está tomada E eu só quero te pedir uma coisa Que você seja coerente com a sua lógica e argumento Você está à vontade para não só sair da igreja Eu só vou pedir que no caminho você passe em casa Faça as suas malas e abandone seu marido e seus filhos ela me olhou com a cara assustada, o olho arregalado, cara de bravo e disse Que tipo de pastor daria um conselho dele? Eu falei, não estou aconselhando, a senhora já tem todas as conclusões da verdade Que a senhora não permanece num ambiente que não tem amor E a senhora definiu a igreja como um ambiente de não amor porque tem confusão Agora lá na sua casa você vai barrar com seu marido, seus filhos todo dia Então se não tem amor aqui na igreja, muito menos lá Eu falei, só seja coerente, vaza de lá também Primeiro ela está me olhando com raiva Depois acho que ela começou a pensar Aí ela começou a segurar a vontade de rir e falou, o senhor me pegou. Né? Eu falei, peguei, peguei de jeito. Esse argumento furado seu. Eu falei, minha irmão, o um ambiente de amor não é um ambiente onde a gente não tem problema. Um ambiente de amor é um ambiente onde a gente resolve os problemas. A maior prova que tem amor na sua casa não é uma ausência de problema, é depois de tanto barraco que você faz com aquele marido e com seus filho, eles ainda não largaram a senhora. Isso é a prova de que tem amor lá. Agora, a senhora vem dizer que a igreja não tem amor, nós não botamos a senhora para fora até hoje, nós te aguentamos até hoje. Como que não tem amor? Eu de vez em quando fico meio envergonhado quando conto uns episódios do início da vida pastoral, antes do Espírito Santo e minha mulher implicar muito comigo para mudar essa língua fiada. Mas eu tive que ser honesto Agora é verdade gente As pessoas em qualquer lugar Espero que todo mundo seja a gente Aí chega na igreja porque a gente usa o nome de Deus Eles acham que todo mundo é uma espécie de divindade né? Nós já aprendemos E de tempo em tempo a gente faz questão De tentar derrubar essa expectativa enganosa Desde o início da igreja A gente faz uma promessa Teve uma turma, acho que foram 358 Que passaram ontem no curso de membresia Alguém lembra o número? Por aí Em torno de, vamos falar assim, né? para evitar Mas desde o início da igreja A gente faz uma promessa no curso de membresia E eu lembro assim Da época onde eu conseguia Estar nos cursos Eu fazia questão de, do início ao fim, ficar preparando No final vou fazer uma promessa para vocês No final vou fazer uma promessa para vocês E às vezes no final, para deixar a promessa ainda mais Eu dizia, olha gente, juro solenemente Às vezes eu dizia assim Quero fazer uma promessa para vocês Em nome do Senhor Jesus e às vezes a turma ficava numa expectativa eu dizer, olha, eu prometo que nós vamos falhar com vocês. Alguns já olhavam misericórdia e diziam, eu prometo que nós como igreja vamos falhar com vocês. Porque mesmo se não prometesse, a gente iria falhar. Então já é melhor garantir. Porque a decepção, gente, é proporcional à expectativa. Eu não sei o que as pessoas entram esperando e imaginando. Né? Mas eu lembro de um dia um irmão que me mandou um e-mail. Isso foi antes da era WhatsApp. E me mandou um e-mail, falou, pastor, quero dizer que o senhor é um homem de palavra Prometeu decepcionar a gente cumpriu eu Falei, alto lá, nunca prometi decepcionar Eu prometi falhar. e essa parte eu cumpri Eu falei, você só decepcionou, porque não acreditou na promessa Se tivesse acreditado na promessa, não tinha decepcionado Eu falei, querido, vem para cá, deixa a gente lavar seus pés, consertar o que precisar se você quiser sair da igreja, sai Mas vamos sair com isso resolvido Não vamos sair sem resolver isso Gente, nós precisamos ter uma atitude correta Madura na perspectiva bíblica Agora, a igreja é importante Isso não significa que ela seja perfeita Gente, meu consolo Desde o início do pastorado É ler o Novo Testamento Quando eu vejo o que aqueles crentes aprontavam eu penso assim, meu Deus, não mudou nada, está tudo parecido e nós continuamos dentro do normal, porque estamos lidando com gente. Agora, uma outra coisa que eu e você precisamos entender que a igreja tanto é importante como fala ilimitada, é entender essa autoridade. Quando Jesus diz, eu estou entregando as chaves, o que vocês ligarem, essa ideia de ligar, no original grego fala de prender, de amarrar, né? desligar é soltar. Então, numa linguagem figurada, ele está dizendo que vocês permitirem ou proibirem na terra, será avalizado pelos céus. É impressionante a autoridade que o Senhor concedeu à sua igreja. E nós precisamos entender que ela tem o poder de respaldar a autoridade do céu. Paulo escreve aos Coríntios e diz, olha, eu quero usar a autoridade que Deus me deu para a edificação de vocês, não para a destruição. Por que, que ele está dizendo, eu estou lutando para que seja para edificação? Ele diz, porque a mesma autoridade é para o bem e ela também é para o mal. Quando você olha no Velho Testamento, os anciãos podiam tanto acolher alguém na cidade, e quando o vingador do sangue chegasse a colocar entre aquela pessoa, o vingador dizer nesse você não toca eu acredito que isso é uma figura de uma autoridade que é estendida sobre a vida das pessoas que se tornam parte da igreja. Eu acredito na necessidade de que a gente esteja vinculado a uma igreja local, de que cada cliente esteja vinculado a uma igreja local. Agora, a mesma autoridade que essa pessoa tem, que nós lemos lá em números 35, 24, 25, para receber, acolher e dizer o vingador do sangue não toca, nós lemos em Deuteronômio 19, 12, que se o ancião descobrisse, isso teria um julgamento com a congregação participando. Se ele descobrisse que aquele homicídio era voluntário e não involuntário, ele dizia, vai ficar aqui dentro, não. Então eles tiravam a pessoa de dentro e entregava na mão do vingador do sangue. Porque eles tinham autoridade para estender cobertura e proteção, como também para removê-lo. Isso é verdade a respeito da igreja? É. Em 1 Coríntios 5, Paulo fala de um imoral que nunca se arrependeu, que tinha um caso com a própria madrasta. E ele mostra a necessidade de disciplina A nova geração está tentando ter uma configuração de amor na cabeça Onde a igreja não pode falar nada contra a atitude de ninguém Eles acreditam que amor é conivência e cumplicidade Nunca foi Jesus diz, eu repreendo e disciplino aqueles a quem? Amo Expressão de amor envolve confronto E dentro da igreja isso também é necessário Jesus diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende ele sozinho Se ele te ouvir, ganhou o seu irmão que quem está em pecado, gente, está mal, está feio na fita, mas pode ser restaurado. Agora ele diz, se não te ouvir, vai com testemunha. Se ouvir as testemunhas, ganhou o irmão. O propósito da correção é sempre ganhar. Mas não ouviu, leva para a igreja. Se ouvir a igreja, ganhou o seu irmão. É a terceira tentativa com o número de pessoas cada vez maior. Não ouviu a igreja, considera gentil publicando, Desliga. A mesma igreja que recebe alguns para proteger, tem que desligar aqueles que não querem viver, de acordo com o padrão estabelecido. Porque se quer ter estilo de vida de homicida voluntário, vaza. E se não vazar, a gente tira. Agora, se vem como um homicida involuntário, eu me arrependo, não é opção, não é nesse lugar que eu quero viver. Pecado na minha vida é acidente. Aliás, no Velho Testamento no Hebraico e no Novo, a palavra pecado ela dá a ideia de errar o alvo. Não é alguém que intencionalmente quer viver naquele lugar, mas tropeçou. Então é diferente. Então em 1 Coríntios 5, Paulo fala com a igreja e diz, reunidos vós, aqui é a figura da congregação, e o meu espírito. Ele diz, seja tal pessoa, falando daquele é imoral, entregue a Satanás para a destruição da carne. Paulo diz, eu estou removendo de sobre ele a cobertura espiritual. Eu estou entregando ele a Satanás, prefigurado no vingador do sangue, ainda como uma manifestação de misericórdia. Ele diz, para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo, quem sabe acamado, debaixo de juízo, ferido pelo inimigo, ainda possa haver arrependimento com a salvação do Espírito. Mas nós olhamos, e essas verdades, elas, na verdade, têm o, o, o seu cumprimento, o seu paralelo, de uma maneira, assim, muito perfeita no Novo Testamento. O que mostra para mim que, de fato, há cidade refúgio ela figura esse elemento humano, a combinação do humano com o projeto divino como lugar de proteção. O que, que é isso? Nada mais, nada menos do que a igreja. Congregar, gente, participar. E Hebreus capítulo 10, eu queria que você abrisse lá comigo. Hebreus capítulo 10, nos fala claramente a respeito disso no versículo 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário... Façamos admoestações ainda mais agora que verdes, ou que vocês veem que o dia se aproxima. Se você olhar o versículo anterior, o 24, a Bíblia diz: Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. E não deixemos de congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações. O congregar não diz respeito a apenas participar do culto. Algumas pessoas acham que congregar é apenas ir na igreja, assistir um culto. Gente, se. O que eu e você precisamos é assistir um culto numa era digital como essa? Por que, que num dia deste de frio e chuva, curitibano, típico daqui, nós não estamos assistindo isso online? A gente poderia simplesmente ouvir a mesma palavra, o mesmo ensino em tempo real via internet. As pessoas hoje têm acesso, nós transmitimos os cultos. Alguém falou, mas passou, por que transmite? Por causa de quem está fora e quer acompanhar de alguma forma sem poder estar tá dentro. Mas a transmissão online não é para quem está com preguiça e quer ficar em casa. E se essas têm sido as suas escolhas e atitudes de vez em quando, você está errado. E se não entender, eu posso desenhar para você um outro momento. Mas por que, que nós congregamos? A gente não congrega só para ouvir a palavra. Eu tenho gente no Brasil todo e fora dele o tempo todo que fala para a gente o como eles são edificados pelas palavras que nós ministramos. Mas não vem na nossa igreja. As pessoas não precisariam vir na igreja para ouvir a palavra. Ah, pastor, a gente vem na igreja para adorar a Deus. Gente, nós temos... Basicamente, uma grande reunião semanal, tirando adolescentes e jovens, nós temos uma celebração principal durante a semana. Eu adoro a Deus todos os dias, mesmo em dia que não tem culto ou que não está na igreja. A gente não precisa estar aqui para adorar a Deus. A gente pode fazer isso no tempo devocional, a gente pode fazer isso onde quer que a gente esteja. Aliás, eu lembro de uma época na adolescência, e, e muitas vezes por falta de entendimento bíblico, a gente é contaminado pela mente ou a visão de alguns anarquistas no meio gospel, né? e eu lembro que eu comecei a ser contaminado com essa ideia de não precisa de igreja. Eu ficava trancado no meu quarto, orando, e minha busca a Deus lá era mais intensa do que no culto. Eu botava uma adoração gravada, que era um nível muito melhor do que o que a gente teria ao vivo. Aliás, gente, nem essas bandas que tiveram a gravação do mais alto nível profissional concorrem com a gravação delas. Elas ao vivo, nem elas concorrem com a gravação delas. Porque lá vai dar uma maquiada, uma arrumada, uma melhorada, uma turbinada no negócio. Né? E o, o nível de qualidade que você pode ter hoje com som digital na sua casa de adoração é do mais alto nível e padrão internacional. Não precisa nem ficar só com os nacionais. Por que, que a gente reúne? Não é só para adorar a Deus, porque a gente pode fazer isso sentado aqui. Mas nessa época que eu estava em crise, eu pelo menos ia uma vez por mês na igreja para tomar C e entregar o dízimo. Hoje em dia não precisa disso, você faz a transferência do dízimo online. Aliás, o que a gente tem recomendado e muito para as pessoas, né, que se use muito os recursos de contribuição online. Isso é segurança para todo mundo. Então, a gente não precisa disso para ir na igreja. Ah, pastor, mas ainda sobrou a ceia. Pois é, tem as igrejas mandando na sua casa para o Sedex. Nós nunca vamos fazer isso, mas tem gente fazendo. Eu fico olhando e perguntando, por que é que nós precisamos disso? Para que tem um prédio, uma estrutura grande, cara dessa, e podia estar todo mundo em casa? Porque a gente não vem aqui... Por causa do culto e da adoração sozinho Nós não vemos aqui por causa de uma palavra Isoladamente, nem a contribuição Nem a ceia, esses elementos são secundários Nós Quando nos unimos para congregar Estamos testemunhando que nós estamos debaixo de cobertura E proteção Isso no reino espiritual comunica uma mensagem Que você não tem ideia Aliás, se você não entender isso, talvez você nunca vai entender esse versículo Vá comigo para Tiago Capítulo 5 Tiago, capítulo 5 versículo 14 o que se espera de todo crente é que ele congregue a ordem lá de Hebreus 10, 25 não deixe de congregar agora, será de convir comigo que há momentos em que é difícil congregar sim, por várias razões uma delas que Tiago vai explorar é quando alguém está doente então essa pessoa às vezes está acamada, impossibilitada de ir à igreja ou a gente tem casos de gente que não necessariamente está tão incapacitado assim fisicamente Mas não pode transmitir algo para os outros E é sábio permanecer em casa O que, que eles sozinho Tiago 5,14 Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja E estes façam oração sobre ele Ungindo-o com óleo em nome do Senhor Sabe o que é interessante? Olha o versículo anterior, o 13 Eu acho que isso vai deixar ainda mais claro Alguém de vocês está sofrendo? Ore ou faça oração alguém está alegre, cante louvores em nenhuma dessas duas instruções ele fala sobre chamar presbítero nem na aflição agora olha o 14, alguém de vocês está doente chame os presbíteros os anciãos da igreja porque chama? porque tem capacidade de ir então os presbíteros é que tem que ir a ele esses façam oração sobre ele, urgindo com óleo em nome do Senhor, a oração da fé curará o enfermo e o Senhor o levantará e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados do que que Deus está falando? Gente, vamos prestar atenção em algo. Nessa casa, a nossa prática é que quem unge com óleo são os presbíteros. Se alguém que não é presbítero estiver ungindo com óleo, está desautorizado, está fora do ensino do padrão bíblico. Pastor, só presbítero pode orar por enfermo? Não. Jesus diz: "E sinais seguirão os que creem. Meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e o curarão". Todo crente pode impor as mãos e orar em nome de Jesus. A instrução sobre unção um é presbítero. Por quê? Porque eles são os que exercem autoridade para estender proteção. Um são sempre fala de algo sobre. Um são fala do espírito sobre. Sempre fala de algo sobre. Quando a pessoa estava enferma e não podia congregar para testemunhar a cobertura, ele chamava os presbíteros e dizia, eu não pude. Eu preciso de ajuda não só para ser curado. Eu quero testemunhar que eu estou debaixo de proteção. Vocês podem vir estender a proteção sobre mim, que não me coloquei debaixo dela quando não congreguei? Então eles iam e estendiam cobertura e proteção Nós precisamos entender esse tipo de figura Aliás, não só o tipo de figura, mas a ordem Eu me lembro do início do meu ministério pastoral Naquela época da língua mais afiada Que um dia uma irmã que Ela faltou dois domingos, apareceu no terceiro Quando eu vi ela no terceiro, fiquei mais tranquilo Fui lá e falei, que bom te ver aqui Senti falta de você nos outros dois domingos, está tudo bem Não, eu estive enferma e o senhor nem foi me visitar Eu falei, querida, eu não sabia que você estava enfermo por que é que você não me avisou? Eu estava enferma, camada, como eu viria avisar? Eu falei, sua família sabia que você estava enferma? Sim. Sua família veio na igreja os dois domingos. Por que, é que eles não avisaram? Quando eu vi que a atitude dela não mudava, eu transferi para aquele modo carnal, sarcástico. Eu falei, irmã, vamos fazer o seguinte, veio discutir. Irmã, me perdoa. Faz mais de três semanas que minha bola de cristal está queimada. Eu não consigo adivinhar mais nada nesse tempo. E não consegui adivinhar que a senhora estava doente. Aí ela começa a me olhar assustada com o tom da conversa. Eu falei, querido, tem uma instrução bíblica. E eu abri a Bíblia. Eu falei, está alguém enfermo? Chame. Porque que é que a senhora não me chamou? É o doente que chama o presbítero. Não é o presbítero que adivinha que alguém está doente. Aí eu falei para ela, próxima vez que a senhora ficar doente e não me avisar. Está sabendo que está contra a Bíblia. Ela, me desculpe, passou. Me desculpe, não vai se repetir. Essa vontade que dá. Essa hora que dá vontade de falar, parece que o jogo virou, não é? Mas... Qual é o propósito disso? É testemunhar que estamos debaixo de cobertura e proteção. Outro dia alguém falou, muito arrogante achar que você é a cobertura ou a proteção de alguém. Eu falei, eu não. Foi aquele que é a cobertura e a proteção de todos. Nós somos sacerdotes que diz, estou dando as chaves na mão de vocês. Nós o representamos, nós estendemos o que ele tem. Se não, por é que nós oramos no nome dele para alguém ser curado? Então seria tão arrogante quanto oferecer qualquer outra coisa no nome dele A gente pode oferecer salvação, pode oferecer cura Pode oferecer enchimento do Espírito Santo Mas não pode oferecer a proteção dele Na verdade, esse é a voz dos magoados e feridos Aliás, deixa eu te dizer algo Para a gente encerrar aqui e passar a ceia é, Eu queria só destacar algumas coisas que dizem respeito à nossa responsabilidade A escolha da cidade Quem escolhia onde ia buscar refúgio Era o próprio homicida involuntário não tinha nada que o obrigasse. É lógico que a conveniência, às vezes, faria. Ele escolher a cidade mais próxima, principalmente se o vingador do sangue estivesse na cola. Mas a escolha era dele, ninguém escolheria por ele. Só que depois da escolha, ele deveria respeitar a escolha. Números 35, de 26 a 28, diz assim, porém... Se em determinado momento o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha refugiado, e o vingador do sangue o encontrar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue. Ainda que aquele cara era um homicida involuntário. Então o vingador não tinha direito de matá-lo, depois de pegar a proteção, se saísse, se desse mole o vingador matasse. O vingador tinha o direito de fazer isso. O direito que não tinha no momento que ele foi acolhido. Significa que aquela proteção era eficaz quando ele estava dentro Não quando ele estava fora dos limites dela O que, que eu e você entendemos? Não vou forçar a barra, como vejo alguns ministérios fazer E tentar criar aqui a doutrina da não transição de igrejas Quando eu olho para o Novo Testamento Para mim é evidente que existe uma dinâmica no reino E isso pode acontecer Você vê gente que estava andando e acompanhando Pedro O próprio livro de Atos foi escrito por Lucas Até o capítulo 9, o foco é o ministério de Pedro depois entra Paulo E por que, que agora o foco todo da história é Paulo? Porque Lucas deixou de caminhar com Pedro, está caminhando com Paulo E está registrando aquilo que ele testemunha e aquilo que ele vê Existe essa dinâmica, essa transição entre ministérios né? Eu acho uma bobagem quando pastores e líderes por aí Ficam usando um discurso ameaçador e manipulador para manter as pessoas dentro da igreja Na hora que qualquer um chega é Deus que trouxe, na hora de sair é o satanás Quer dizer, de acordo com a conveniência, se você está no meu time, é bom para mim, é Deus. Se você vai sair, é o diabo que está nisso. Né? E eu, eu, eu acho isso doentio, para não dizer, no mínimo, assim, muito feio mal educado maleducado. Né? Aí outro dia alguém falou, não, pastor, eu não posso sair lá do lugar que eu estou, está tudo esculhambado, todo mundo vivendo todo em pecado, porque me amaldiçoaram. Falei, querido, deixe-te dizer, o livro de provérbios diz que maldição sem causa não se cumpre. O único perigo que você tem é se você sai tudo errado e você é que está bagunçando tudo. Então, não é o lugar, é a sua atitude que vai te gerar problema. Agora, nós jamais vamos ter essa conversa. Este diálogo chegou aqui, não pode sair daqui, até porque alguns chegaram aqui vindo de outro lugar. Então, outro dia eu falei para um líder desse: Não, daqui eu não libero ninguém. Eu falei: Então, também não deveria receber ninguém, bonitão. Tinha que acreditar e ser coerente com isso tudo. Nós jamais vamos ter essa conversa. Aliás, nunca venha fazer charme. Todo dia um chegou para mim, pastor, estou sentindo de Deus, de, de mudar de igreja, já sabe para onde vou, já. Deus te abençoe. Ô, pastor, não vai insistir para eu ficar? Falei, criatura, você falou que sentiu de Deus. Eu vou me rebelar contra Deus? Não, não senti nada, só queria ver se era importante. Falei, pergunta se você é importante, é mais fácil. Aliás, achei que você é tão importante no plano de Deus que não cabia aqui para nós, que ele já tinha outra coisa para você. Agora, a gente nunca vai ter esse negócio. Não, não faça isso, gente... Quantas pessoas, que às vezes por algumas razões vieram pedir conselho e a gente esmude, familiares, que os filhos se... É, ajustaram melhor em outros lugares E os pais é que estavam bem estruturados aqui E vieram perguntar, eu falei No seu lugar, com filhos, adolescentes Eu faria tudo por eles, colocaria eles à frente Mas pastor, eu gosto daqui, eu dizia Sacrifica por um tempo, aparece de vez em quando Acompanha a distância, mas garanta Que eles se firmem na fé Eu falei, se um disso mudar, você pode vir com eles Ou se já tiverem crescido em outro lugar Você pode voltar sem eles A gente não tem essa neuro agora, não é porque a gente não tem essa neuro do controle que nós vamos deixar de pregar e dizer que é importante congregar e que se vai mudar, porque o problema é a motivação pela qual as pessoas mudam. Passou a sentir de Deus de sair, ponto, você vai? Não sei. Eu digo, então descobre primeiro, para não ficar sem cidade de refúgio, dando mole para o Vingador do Sangue. Descobre primeiro e vai depois. Mas o problema é que a motivação das pessoas de saírem, às vezes é porque elas não sabem resolver problemas. Quando você olha as instruções bíblicas sobre conflitos relacionais, gente, elas são abundantes, porque Deus sabe que a gente já dar trabalho nessa área. Agora, a gente precisa ter uma cultura de resolver problema, não de fugir de problema. Aí o cara tem problema com o vizinho, muda de casa. Tem problema de emprego, muda de emprego. Essa mentalidade vai levar a pessoa onde. Tem problema na igreja, muda de igreja. Tem problema com o cônjuge, muda de cônjuge. A gente precisa ter uma mentalidade de resolver problema. Quem está entendendo, diga amém. Então assim, existe uma transição que tem outros motivos, ótimo né? É problema, resolva os problemas Porque essa coisa, e muitas vezes o que os pais não percebem É que às vezes eles têm uma maturidade para sobreviver E deixa os filhos completamente desguarnecidos Porque não souberam lidar com as mazelas emocional deles E muito estrago tem sido feito Então, as responsabilidades são de quem? Né? Você olha os próprios anciãos quando a pessoa chegava, expunha o seu caso para ser recebido. Quando era para resolver um assunto, porque não podia ficar lá, os líderes que a receberam iam tratar com ela da forma devida. Mas você não vê esses anciãos subindo um carro de boi, fazendo propaganda. Né? Você que está sem cidade de refúgio, corre para cá. Né? E hoje em dia, assim é uma apelação. Porque assim, a igreja acha que, que o marketing dos nossos né, programas tem que ser até muito maior do que a capacidade de evangelizar o discipular. Então, apelação hoje em dia, daqui uns dias vão botar uma placa em algum lugar. Aqui o dízimo é 7%, promoção. A escolha. O pior é que alguém mandou uma mensagem esse dia e falou: daqui uns dias não, pastor, olha essa. E me mandaram uma foto que lá estava 50% de desconto. As pessoas precisam entender responsabilidade e iniciativa. Os líderes acolhem quem procura. Né, e tratam com essas pessoas. É lógico que nós estamos falando de alguém, como esse próprio enfermo que não pôde, que está pedindo ajuda, é diferente. Mas a ordem que nós temos de sair atrás das pessoas são pontuais. Né? Então, tem pessoas que elas já estão dentro de um compromisso, e agora surge uma necessidade, se distanciou. Né? E não importa quão grande a igreja seja, é por isso que a gente tenta viver a realidade das células, para que todo mundo tenha cuidado, né? para que possa se perceber a necessidade e a falta. Porque quanto maior a gente se torne, em termos de né, numéricos, mais difícil é esse acompanhamento. No entanto, o que a gente precisa, de fato, entender é que essa iniciativa não é só de procurar. Tem uma história que é contada na chegada. Acredito que deveria haver uma história contada na saída. As pessoas para entrar, pede a benção e a permissão. E quando decidem, não querem mais, simplesmente desaparecem. Né? Eu acredito que é importante isso como princípio. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, e aqui eu quero terminar, Atos, eu vou citar três versículos do livro de Atos, nos mostra a necessidade de um compromisso com os líderes das igrejas. né? Não é compromisso pessoal, não acho que isso é aliança tipo casamento, Entrou, não pode sair mais Mas tem que haver algum nível de compromisso Atos 2, 41 Quando os apóstolos pregam no dia de Pentecostes A multidão foi batizada A Bíblia diz assim Agregaram-se aos apóstolos Sabe o que é interessante? Que não está lá que eles se agregaram a Jesus Tinham convertido a Jesus Mas relato o relato bíblico é que agregaram aos apóstolos Em Tessalônica, Atos 17, 4 os convertidos aderiram a Paulo e Silas. A Bíblia não diz que aderiram a Jesus. É óbvio que aderiram a Jesus. Mas quem foi que comunicou o Evangelho de Jesus e agora tinha a responsabilidade de exercer cuidado sobre eles? Paulo e Silas. Atos 17, 34. Paulo está em Atenas, pregou no Areópago. Alguns se converteram. A palavra de Deus usa a mesma expressão. E aderiram a Paulo. Porque existe um vínculo estabelecido com esses líderes que estão na posição dos anciãos, o presbitério. Agora... Repito o que eu falei antes, isso não significa domínio, isso não significa controle, mas precisa haver vínculo. Por que, que eu estou dizendo isso? Né? A dinâmica da vida que nós temos hoje em dia nos leva a muitas vezes ter atitudes equivocadas. As pessoas às vezes não conseguem entender a importância. Eu sei que numa igreja do tamanho da nossa, tem gente de pastor, eu não conheço nem todos os pastores. Eu falei, você não precisa conhecer todos. Você tem que conhecer aquele que cuida da rede de célula, que você participa. Né? Você tem que ter vínculo, você tem que ter proximidade, você tem que estar debaixo da rede de pastoreamento de um desses. Eu, particularmente, acredito que a proteção da igreja não é nem essa proteção só espiritual oferecida no sentido de cobertura. Ela é prática. Então, quando a Bíblia diz que a gente precisa congregar para animar um ao outro, para exortar um ao outro, isso nos protege. A gente não está vivendo isolado. Provérbios 18.1 diz que o que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria e está buscando só o seu próprio desejo. A gente conviver com outros requer de mim e de você renúncia, sacrifício, assim como na casa. Quando tem uma criança mais nova, os irmãos têm que sacrificar em função dele, os pais em função dos filhos, em qualquer ambiente né, onde nós temos um convívio social, isso não é diferente. E nós temos que imaginar isso na igreja. Outro dia um irmão falou para mim, pastor, eu não vou na célula. Eu estou em pecado, vou para o inferno, sino para a célula. Falei, irmão, não vamos exagerar. Só me diz por que você não vai para a célula. Falei, pastor, a célula, meu líder e o povo são muito rasos. Estão muito abaixo do meu nível. Falei, aí que eu preciso de você, criatura. Quem que vai ajudar eles? É os caras bons que nem você. Agora, como que você pode ser tão bom e não querer ajudar quem é tão ruim? Sabe, as pessoas. Outro dia alguém falou: Pastor, eu já venho no culto, por que, que eu tenho que ir em outra reunião na célula? Eu falei: Aqui, você vem para dar algo específico ou para receber? Não, vem para receber, ok. Lá na célula a gente quer que você vá para dar, que você abençoe, que você fortaleça, que você toque a vida de outros. E a gente quer gente pisando no seu calo. Outro dia um falou: Não, pastor, esse negócio de estar muito perto dos outros dá problema. Eu falei: Ué, você mora onde? Você deve ver numa cápsula escondida do resto do mundo para não ter problema. Em todo lugar nós vamos ter problema. E vamos ter na igreja. E no meio desses problemas na igreja nós vamos crescer. Quem está entendendo, diga amém. Agora, aí existe cuidado mútuo. Agora, essa coisa de que não está nem aí com ninguém, gente, isso é o espírito de Caim. Quando Deus pergunta para Caim, cadê Abel, seu irmão? Ele diz, acaso eu sou guardador do meu irmão? Normalmente é quem não só não está nem aí com seu irmão, mas disposto a matá-lo, que tem esse tipo de conversa. Aí outro dia eu falou, não preciso de igreja. Eu falei, você está pensando só em você. E as pessoas da igreja que precisariam de você. E as ordens que Jesus te deu de ganhar a pessoa, cuidar dela. Como que a gente pratica essas coisas sem igreja? Não tem como você viver um cristianismo isolado. Aliás, a atitude de isolamento, como diz Provérbios 8.1, que eu acabei de citar. Eu gosto de tomar emprestada a definição do meu amigo pastor Danilo Figueiro. Ele diz que toda atitude de isolamento é rebelde, burra e egoísta. Porque a Bíblia diz que o que se isola, insurge-se, rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Então, é uma rebeldia. Se é uma rebeldia contra a verdadeira sabedoria, além de rebeldia, é burrice. E diz, e busca o seu próprio desejo. É egoísta. Porque alguns querem só o que é melhor para eles. Não, pastor, dá muito trabalho deslocar e estar lá. Não é? Estão pensando sempre na conveniência. E aquela outra pessoa que poderia estar lá por causa de você, que poderia estar crescendo por causa de você, então, se a gente tiver a visão e o entendimento correto, a nossa atitude em relação à igreja muda. Pastor, o senhor sempre teve vontade de ir na igreja? Não, não, hoje de manhã eu não queria vir. Mas aí eu lembro: você é o pastor e você ainda vai pregar. Mas a gente não faz isso só porque tem vontade, faz por consciência. A consciência não é só a responsabilidade. Eu quero estar diante de Deus, eu quero testemunhar que eu participo em um lugar, eu quero testemunhar diante do reino espiritual, que eu me coloquei né, no lugar de proteção que o Senhor providenciou. Quem está entendendo, diga amém. amém. Em Êxodo, no capítulo 25, a palavra de Deus nos mostra que, quando Deus fala com Moisés sobre o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, ele diz, você vai colocar na tampa dois querubins, um de frente para o outro. Ele diz, todos eles, os dois querubins e a tampa, tem que ser uma só peça de ouro batido. Porque Deus diz, ali virei a ti e falarei contigo. O lugar onde a glória de Deus se manifesta é um ambiente de unidade. Tem que ser uma só peça. Mas também é um ambiente onde os seus adoradores conseguem ficar de frente para o outro. Quando Jacó fala para si de Labão que ele vai dar no pé, puxar o carro, como dizia antigamente, e dizer, eu vejo que o semblante do vosso pai não é mais o mesmo para comigo. Qualquer pessoa no relacionamento sabe pela cara e o olhar do outro quando algo não está bom. Então, o um ambiente onde a glória de Deus se manifesta tem que ser um ambiente de transparência, de unidade, onde até quando a gente não está bem um com o outro, a gente possa expressar isso e os outros possam saber. Mas também, um querubim deveria ficar com asas asa estendida em direção ao outro. dia então, alguém perguntou, pastor, Anjo tem asa mesmo? Eu, particularmente, acredito que isso é um simbolismo. Asa, na Bíblia, fala de proteção. Quando o Salmo 91 fala de nos colocar debaixo das asas do Altíssimo, está falando debaixo da sua proteção. Eu não espero chegar no céu e encontrar em Deus asas. Porque nenhum outro texto fala de Deus com asas. Mas tem um simbolismo de proteção. Jesus fala para Jerusalém, quantas vezes eu quis fazer com você, como a galinha que estende a asa, cobre e protege os seus pintainhos. Então, o ambiente onde a glória de Deus se manifesta não é só de unidade e transparência, mas quando um estende a asa para o outro, isso fala de cuidado recíproco. Eu cuido de você, você cuide de mim. Eu encorajo você, você me encoraja, eu exorto você, você me exorta. E juntos nós vamos proteger um ao outro para que ninguém se perca no meio do caminho. Quem está entendendo, diga amém.